Você está a alguns segundos de se tornar um investidor. Basta clicar nesse link para participar das aulas que vão acontecer no dia 24, 25 e 27 de outubro, às 20 horas, no meu canal do YouTube. Clique agora e inscreva-se para não perder.